E está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje, finalmente, eu vou fazer a gameplay do jogo Shadow of War Sombras da Guerra. E eu tô muito empolgado, agora vai! Esse é o primeiro vídeo de gameplay de Sombras da Guerra aqui no canal, ou seja, eu pretendo gravar mais vídeos até completar a missão principal desse jogo. Terra-média Sombras da Guerra foi lançado em 2017, desenvolvido pela Monolith Productions e distribuído pela Warner Bros. Interactive Entertainment. É uma sequência do jogo Middle-earth Shadow of Mordor ou Sombras de Mordor de 2014 e foi lançado para Windows. Playstation 4 e Xbox One sombras da guerra foi indicado a vários prêmios mas pelo que eu pesquisei ele ganhou só um deles e também algumas boas posições nas pesquisas da época diferentemente de seu antecessor sombras de mordor que ganhou vários prêmios mas antes de tudo se você ainda não se inscreveu no canal deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo botãozinho vermelho aqui embaixo Dá um joinha aí e clica no sininho Para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo Como muitos sabem, temos o clube de membresia Aqui do canal, com muitos Benefícios exclusivos para membros Temos ali um grupo no Telegram Só para os membros E temos também alguns estudiosos De Tolkien, Tolkienistas Que auxiliam os membros Com suas dúvidas Lá também temos o clube de leitura, sorteios E muito mais, são muitos benefícios Exclusivos para membros E o valor é mais barato uma batatinha do McDonald's. Então faça parte da nossa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal, o link é o primeiro da descrição. Eu gostaria de agradecer a Warner Play por me presentear com esse jogo, já faz muito tempo que eu quero jogá-lo, faltava um console mesmo. Então eu estou jogando num PlayStation 4 e sem mais demora, vamos ao jogo. Eu gosto bastante do gráfico aqui, já vou clicar em iniciar, as opções eu não mudei basicamente nada aqui, então eu vou clicar em iniciar e a gente já acompanha. Ó, tem algumas expansões que é a lâmina de Galadriel e tem a desolação de Mordor né? a gente joga com outros personagens aqui Baranor e tem a Eltariel né então mas vamos de sombra da guerra jogar com Talion o gráfico é bem legal né eu gosto bastante dessa parte visual só lembrando que está em português, tá? Tá dublado. Acho que também vai ter uma legenda aqui. Aí, vamos ver a história até agora. Já tive família, uma esposa. Que coisa linda. E um filho. E os enterrei junto com todos que eu conhecia. Não! O que aconteceu comigo? Estou Nossa, morto? Gente. Você foi banido da morte E agora vaga entre os mundos da luz e das sombras Estamos unidos, Dallion A minha vida e a sua Como assim, mano? Quem é você, Espectro? Oh. Eu moldei a história da Terra-média eu forjei os anéis do poder. Celebrimbor aí, Celebrimbor, o maior artesão da Segunda Era. Sauron o enganou para que forjasse os anéis. Ó, o senhor do papinho aí. Ele torturou você e seu povo. Uau. Talvez essa dor seja o que nos une. Devia ter morrido com a minha família. Pensei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Sauron. Chegou a hora de um novo anel. Um novo anel? O oh louco. O novo anel. Prólogo aqui. Pra que isso, gente? Um já fez todo... Já causou tanta coisa de desgraça. O mundo dos homens está acabado. Olha lá, Tudo eu vi. Tudo, tudo eu senti. Nas chamas da Montanha da Perdição, um guardião e um espectro, unidos na morte. Forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro. Um anel do poder. Mas o poder pode cegar quem o busca, e mesmo o mais forte dos elos pode quebrar. O futuro que vi não pode se concretizar. Celebrimbor! A morte o chama de novo, guardião. Como responderá? Louco. Talian, isso é tão lindo. Onde encontrou? Ah, ainda tenho alguns amigos em Gondor. <risos> o que houve, meu amor? O passado é o passado. Nada pode mudar. temos que deixar este lugar temos que ir agora é demais já estamos mortos não não não, não. não. Espectro o chama. Eu o chamo. Espectro! Onde oh. está? Caramba, bicho. O cara foi pra Mordor forjar outro anel. Tem que ir pra destruir um anel. Ele foi forjar outro. É que gráfico animal. Olha isso, galera. Meu. Surreal. Ele o chama. Dahlia. Dahlia, Dahlia. Dahlia. Então, o Celebrimbor tá chamando ele. Ele usa o anel. Esse anel que eles fizeram não fica invisível. Mas deve... Dar outros poderes, né? Vamos ver. Dálion. Dálion. Eu vou achar você. Opa! Encontre Celebrimbor. Novo objetivo. Espera, R2 quatro pra quatro andar quatro. furtivamente. Tá. Ó, galera. Até esqueci de falar. Sou meio noob, tá? Então. É, não manjo tanto assim, não, sabe? Tipo, vou. Vou tentar jogar aqui, ó. esse cara pelas costas aqui, ó. Aqui é o modo bolseiro. Modo stealth aqui, ó. Você aperta o R2 e... Ó, pelo que eu entendi aqui, eu tenho que ir em direção àquele pontinho amarelo ali, ó. Vamos ver aqui. Que é onde tá o Celebrimbor. Tá lá, ó. Encontro o Celebrimbor. Eu vou pular nesse cara aqui. Como que eu posso fazer? Ó, tem morte furtiva. Esconde. Ah, tem um cara ali na frente. Pô, o que para tá pra lá. Pô, tem bicho pra caramba, meu. Ah, é muito... Muita ação pra mim isso aqui. <risos> Porque eu vou sair na porrada com esses malucos aqui. Como que eu vou sair na porrada? Ó lá, o cara vai me ver, mano. Não é possível. O outro não pode ver Esconde, esconde, esconde, miséria Ah, o cara me viu Vou ter que sair na porrada com ele Tem um outro aqui, ó Calma. Sai, satanás Tá aqui ah, bixia. Tá bom, chega Esconde Opa, tem um cara aqui atrás, é Um cara. Não. Só se tem alguém atirando flecha em mim. Olha lá, o cara... Ixi, bicho. Ah, tem um cara com flecha, mano. Como que eu faço pra fugir daqui? Tenho que me esconder. Ô, louco. Como que corre? É o X, tá? Eu não vou escapulir. É o que? É o... o seu Madruga? Ou Chaves, né? Capuliu. Bolinha pra pendurar. Vamos ver. Ih, bicho. Se eu cair lá embaixo eu vou me estrepar todo. Não! Meu Deus, eu caí demais. Perdi um pouco de vida, eu acho. Vamos se escondendo. Ah, eu desci pro mesmo lugar? Será? sou muito louco, né? Você vê que é noob total, hein? Ah não, de novo. Tá aqui o que? Cala a boca, mano. Vamos. Como... Calma, maluco. Tá cheirando o quê, ô, seu louco? Deixa eu ver se dá pra matar um cara aqui de cima. Tem, tem um... Tem um cara aqui de cima, ó. Nossa, já chega assim, ó. Meu Deus, eu ataquei, ele atacou, a gente atacou. Tem quatro caras, velho. Mano, vai, morte furtiva total. Mata esse maluco aí, ó. Vai, vai, vai, vai, vai. Ô louco, tomou nas costas, eu vou não atrair, eu vou morrer assim, velho. Arrasta pra longe, arrasta pra longe. Ah, miséria, eu tô morrendo, gente. Pera aí. Olha Pera isso, Satanás. Segure pra drenar o Work. Como que eu seguro pra drenar o cara? Como assim? Segure pra drenar. Não, não saquei não. Vamos embora daqui, que os caras já já estão vindo. Tem que ir em direção ao meu objetivo aqui, né, ó. Tô indo na pegada. Vamos lá. Mas, ah, gente, é tudo, tudo inimigo isso daqui, velho. Tudo é obra do diabo, esses caras aqui, ó. O aranha, ó. Toma. Porque comigo é assim. Não deu vacilo, não. Não brinca com as trevas, não, gente. O negócio é feio. Eita, bicho, Que susto. Tá vendo esses é Ó... Meu, o bichão passou aqui. Quase não passa estourar aqui é o botão da blusa. Igual o Bilbo, né? Mano, tá... Misericórdia, vamos ver. Não é uma luz que tem aqui, gente. Creia em Cristo. Mano, o detalhe é bem legal, né, galera? Nossa. Olha lá o que boro. O que foi que fizeram com você? Você nos fez esperar. Bicho, abichona. Né? Meu Deus. Aranhas não abrem mão da presa, guardião. Aranhas assim? que hajam prêmio maior. Hum, aí ó. A Laracna aí ó. Pô, ela tava bem mais bonita antes, hein? Aí ó. Ó. Oh. Unha feita. Chamei-o oh. aqui por um motivo. Lembra a Arwen, não lembra? Devolva-o a mim, agora! Ah! O guardião lembra o, o Aragorn e a Laracna, a Arwen. Você tem coragem para um homem, mas não é a sua espada que o salvará. Hum. Quanto está disposto a sacrificar A Eu já sacrifiquei É cilada tudo. do Sai daí, sai daí Meu Ainda Deus Ó oh. ah. Você quer o anel? Você me daria o anel Pelo espectro? Que papo é esse, Dario Anel? E eu ficarei ao lado dele na sua teia. Eu sou Laracna. É a Laracna mesmo. E mesma. minha moeda é a verdade. Eu também não entregaria. Você fez isso, mano vou dá mais poder ao inimigo né? Olha lá Toma, trouxa Mano, o cara só fez Cardião. Besteira Deve valer só. algo para você Vá ter seu fantoche antes que ele morra Não hum. Cumpriu a promessa Você nos condenou, otário. O poder dela já era grande e você deu a ela o meu. Eu coloquei minha energia vital naquele anel. Como assim? Você tá morto? Não tem então precisamos recuperá-lo. Ah! Eita bexiga. Caraca! Olha só. A guerra que veio travar não é aqui. O anel foi perdido. Concentre-se em Minas Itil e nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam. Concentre-se no Palantir. Sauron não vai parar até ter toda a Terra Média dominada. Caramba. O Palantir deve ser protegido. Que história maluca. A Laracna é meio do bem, tá ajudando o cara, não deu pra entender. Deu uma missão pra ele, hein? Preciso saber se a visão de Laracna é a verdade. É, vamos descobrir agora, né? Se ela é do bem ou não. No apêndice, contém inúmeras funções, incluindo informações e visões. Tá bom. Nossa, mas ó... Bonito hein. O que, que é isso? Tá carregando. Tem que esperar essa bagaça. Deixa eu ver se dá um X. Tem que esperar mesmo. Beleza. Então bora lá. O cerco de Minas e Hel. Atum, né? Tá. Nossa, tá em chamas. Minha Zip, ele. Caramba. Oh, vocês viram ali a estátua, que legal. Duas estátuas. Aí ele chega, aranha né? nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em mortos não pode cair. Caramba, o bicho tem duas espadas nas costas. Por falta de um, o bicho tem duas. Meu que gráfico lindo, galera. Muito legal. E aí, o que que pega aí? Sombras da Guerra. Agora que o negócio começa. Doze horas de introdução. O Parantir é nossa missão. Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron. Os nossa. seus exércitos serão invencíveis. O destino da cidade não importa. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no Portão Negro. É um homem bem. Fazer algo. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor. E eles podem levar-nos ao Palantir. Precisamos achar um delator e fazê-lo falar. Descubra informações sobre o comandante Orc. Segure X em direção à borda para pular a qualquer altura. Você não sofrerá dano pela queda. Ah, então o bicho é. Homem-Aranha aqui, ó. Quer ver? Ó. Vai em direção à borda. Segure. X. Vamos ver. Eita, chablauseira! Você tá louco, velho! Tá, tem que interrogar o cara ali. Mente fraca. Cadê a mente fraca? Tá ali dentro, Tome a cidade tá? baixa e é um soldado. Tome a cidade... Ó. Oh. Quem lidera a busca pelo palantir? Peraí. Revelar informações. Og o guarda. Capitão será que esse capitão comandante? Não tá cercado É esse cara, mano. Será? Marquei ele aqui. Vai, mata, mata. Isso. O novo alvo que a está na baixa. Então tá. ele irá mais Acho o rastro do alvo, comandante York. Putz, mano. Olha lá. Tem um... Você vê um tatu ali, ó. Tem um tatu. Caraca, velho. Tem tatu na Terra-média, bicho. Olha que outro tatu. Cheio dos tatu. Ah, não. É um rato. Caramba. É um rato de tu isso daqui. Dá pra matar esse rato, não? Não deu. Putz, deve dar doença isso daí, velho. Desse tamanho, então. Vamos lá, vai. Putz, o orc lá. O comandante tá lá no... Fim do mundo, velho. Vamos lá, vai. Eita, chablauseira. Mano, tem muita gente aqui. Como que eu vou chegar lá? Putz, tem um cara aqui atrás de mim. Eu tô vacilando. Olha lá. Você ouviu isso? Não ouviu, não. Aquele é o guardião! Vai. Caramba, que droga! Vai, corre, corre, você daí, seu louco. Eu te mato. Ah, miserável! Não morreu, não. Agora morreu. Vai abaixo. O por que, que ele entrou nesse modo. Tá invisível, será? Esse modo Smiggle aqui. Pera aí. Caramba. Vamos achar é esse bichão. De todas as carnes, a do homem é mais Tem um cara ali que eu não sei o que, que ele quer que eu faça. Ixi, tem uns caras ali, ó. Vamos atirar os nobres de suas próprias dois. Caraca, mano. Tem dois. Tem um aqui e tem um ali. O capitão tá pra lá. Deixa eu ver se consigo passar pra lá. Será que o capitão é aquele? Não, tem dois. Então, eu vou fazer o seguinte. Passar pra cá. Ixi, não, mano. Fica aí na sua, bicho. Olha lá. Eu gostaria de deixar a cidade inteira em cinzas, mas o rei bruxo não receberia o prêmio. Deixa eu ver quem que eu pego primeiro. Isso daqui vai pra lá, esse daqui vai pra onde? Vou pegar esse bichão aqui. Eu não vou pegar nenhum. Às vezes eu vou lá direto no capitão. Que eu sou chablauseira Ó, o cara tá de costa pra mim, ó. Vou direto no capitão, mano. Que eu sou assim. Ixi. Esse capitão tava ali, mano, tava muito louco. Mano, por que, que ele entra nesse modo invisível, né? Tô a cento e poucos pés, ó. Putz. Ah, né? Como que eu faço agora? Deixa eu ver aqui atrás, já era, né? Aqui eu não me preocupo mais com esses malucos. Mas agora o capitão ali, meu... Ele não tem uma flecha, não, será? E cheio de tatu, mano. Pra lá e pra cá. E agora? Tinha esquema de atrair, né? Pra dispersar eles. Porque eu não vou conseguir matar todo mundo. Mas, ainda mais se o cara for o capitão. Vai ser fácil de matar ele. Minas Tirith. Isso é burro, é? Vamos ver. É um orc. Já reparou que os Uruks mortos que a gente acha tem feridas de flecha, mas nunca flecha no corpo? Eu acho isso estranho, mas deve ter um bom motivo. Deixa eu ver o que, que eu vou fazer aqui, gente. Será que eu vou ter que sair na porrada com esses malucos mesmo, velho? Não baixem a guarda. Os pele Rosas andam enviando grupos de saque. Esses tolos estão se arriscando fora das muralhas? Os sempre morrem primeiro. Deixa eu ver se consigo pegar aquele cara ali. Tá apertando o. Ele é invencível. O que quer dizer? Que você não enxerga ele. Se eu matar um por trás aqui. Você! Droga, eu não nunca deu. Morto. Achei que ele tava morto? Ele tá! Talham o arco! Ô oh, louco, era só aparecer aqui! O é... que, que é pra fazer? Segure! O L2 para mirar o arco, o R2 para carregar! O R2 para disparar! Putz, peraí, L2, disparo na cabeça! O miserável. Pô, tá aqui 500 fechos e. Eu... É boa para os condorianos. Temos que ajudar. O que é, que que é para fazer? é um artefato poderoso. Se é apenas nós o tivéssemos, Palantir, é, vamos ver. O que, que é? L 1 e L para mover, para focar. Pera aí, vamos ver. Parei, não entendi. Mova L o L e R pra focar Siga o rastro Eita bexiga, é pra cá? Pra lá, vai Agora eu acho que eu tenho um arco, então, será? Por enquanto não tem ninguém aqui, parece, né? Só o tatu mesmo Vou pegar essas flechas aqui, acho que dá pra pegar, não dá? Deu, fechou Então o bagulho, quando fica Azulado Dá pra pegar Ó, oh, uma estatua. Putz, aqui tem que ser no stealth. Putz. Como que é? Explore os barris. Exploda. Nossa, dislexia total. Exploda os barris de Grog com seu arco. Segure ele para mirar e R para disparo rápido. Dispares, disparos rápidos causam um pouco dano no, aos inimigos, mas são perfeitos para detonar explosivos, tá? Então, vou segurar Vou mirar aqui ah, cadê o barril, mano? É aqui, ó, de grog, né? Então, beleza, vamos lá Detonar Cadê o maluco? Já morreu? Deixa eu pegar umas flechinhas aqui. Pronto. Conseguiu o rastro aqui, ó. Ó oh, o fogo doido. Hum, o bichão acho que tá na, em São João. Pulando a fogueira aqui, ó. Nossa, se é burrão, hein? Pega a flecha. Ou não precisa mais? Não precisa mais, tá. Quem que tem lá na frente? Então que eu tô a... 200 pés aí, ó. E eu vou sem olhar nada, tá, galera? Nem vou parar pra ver se tem alguma coisa aqui. Ixi, vai molhar o sapato, burrão. Eita, bicho tem um bicho aqui, ó. Lá em cima. Tá. Putz, meu Deus. O mundo espectral revelará sua presença. Procura o capitão para identificá-lo. Mas é como que eu ando nessa bagaça, não dá? Pressione a R3 para identificá-lo. Og o guarda. Beleza, deixa eu olhar a cara dele de novo. Tá, ele tá com capacete de tridente. Beleza. Tá, ele tá pra lá. Segure o X perto de um objeto ou parede pra escalar. Eu tenho um monte de orc aqui, velho. Meu Deus do céu. Pô, o cara tá lá no fim do mundo. Não vai dar pra por aqui não. Acho que eu tenho que ir aqui, ó. Eu tenho que ir, será né? Deixa eu ver, o cara tá ali, ó. Tem uns orcs ali reclamando da vez. Orcs só só reclama, né? Silêncio, mano. Você é louco. Tá no meio do bagulho aqui, velho. Dos caras o bichão gritando. Vixe, mano. Aqui, ó. Por aqui mesmo, ó, o bichão tá pra lá. Ixi, tem um orc ali ó, meio ajoelhado. Que, que ele tá fazendo, esse louco? Caramba, eu esqueço que o cara eu oh, preciso de uma cura aqui, velho. Caramba. Vou esperar me curar um pouco aqui, mano. Se eu tomar mais uma porrada aqui, eu morro, velho. Esse cara tá muito fraco. Bora mais, bora mais. E eu tô perto, acho que desse orc, pelo jeito, hein? Só que tem 50 mil orcs com ele, bicho. Vamos ver. Vou ter que ir na flechinha aqui, hein? Gente, tô esperando só... Encher um pouco aqui A minha barra, deixa eu ver se vai encher mais Tá enchendo, né Pô, não tem um Um licor aqui, um Sei lá, uma bebida pra curar Um mirovor. Vai vamos ver Pelo jeito não vai mais que isso Não, então eu vou Não tô vendo ele, bicho Tá falando que ele tá ali, ó Eu tô tipo assim Já a voz dele tá muito próxima. Ele tá lá em cima, será? Não tá falando que ele tá pra cá. Nossa, achava que ele tava aqui atrás, bicho. Ele tá lá em cima, ó, em algum lugar. Ah, vou ter que subir lá, mano. Como que eu subo? Ah, não vou conseguir subir nesse bagulho aqui, será? Pô, não tem uma escadinha não pra subir, bicho? Vamos ver, não tem, velho Vai ter que ser nessa bagaça mesmo, sério? É sério isso? Deixa eu ver Não, não vai Teve dar muita pô. Comida ontem no Misericórdia, o cara tá aqui perto, se esconde Ah, o cara quer grog Oh, droga. Como que eu subo ali, hein, bicho? Não faço ideia. Nem sei mais para quem me é porque nunca morto? Está atrás de todos eles. Nunca morto? Boa, gostei são desse nome. Eles não são si. Eu tinha que acalmar um jeito de subir ali em cima, velho. Acho que eu vou ir por lá. que ele fazia isso, gente. Ah, agora eu tô ligado já como subir numa bagaça dessa. Eu não posso apanhar mais não, velho. Vocês já viram que eu tô mais fraco do que Caraca, mano. E eu tava, e o cara já tava meio que no papo ali de pegar ele e, e cortar a garganta e eu apertei o quadrado aqui para ele matar, não matou não. Nessa hora ele fraquejou. Cara, ele tá num lugar ali que tá fogo de acessar, hein, velho. Isso é louco. Ou eu não tô sabendo, né, mano? Também... Ó, tem ali um monte de orc, ó. Só os cachaceiros lá querendo os grog deles, ó. Ah, mano, acho que eu vou matar esses malucos todos aí. Vou me pendurar, vai. Deixa ele virar de costas de novo Soltar, pronto Pronto Beleza, esse já foi Agora deixa eu ver aqui Se eu consigo ir por esse lado Pegar o bichão lá Eu acho que ele tá ali, ó Corre, mano, corre. Os malditos zonk e aqui o solo vive. Arábia, por é beber todo o nosso na hora grog. Não sei, não tenho trela deles. Grandes daquele jeito uma caneca inteira de grog que vale um bolinho. Ó, estou ouvindo a voz dele de novo. Vamos enfrentá-los juntos. Eu te cubro, guardião. Cobre mesmo? Perdemos mais um Por Gondor! Um... Vai assim mesmo? Espero que ele mate o meu capitão. Aquele verme não sentiu essa. Seu verme! Um Olha homem. aí, ó. Gondor devia ter enviado mais reforços. Esta cidade já é nossa. Homem sujo. Chegou tarde. Ó, ó. Tá bom. Bora lá. Eu deixei. Tenho... Meu Deus, eu vou morrer aqui, gente. Não vai dar. Morri. Morri. Caramba, meu amor. Que não fica. Tá. Tá. Pô, uma covardia esses caras aqui, ó. Eu bloqueei, eu bloqueei agora, bicho. Não, não, não. Caramba, mano. Mentira. Não, mas o cara foi na covardia ali. Mano. Ah, Aran me ajuda aí, mano. Putz, não acredito, eu morri, gente. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Putz, olha que noobzão, velho Fui na loucura ali, acreditei na mina A mina não ajudou em nada Podia ali ficar me ajudando não, não. Guardar as costas ali Não me ajudou, velho Não me ajudou, ah, mano Caramba, velho Nossa, tudo de novo? O que é o bagulho aqui? Não entendi, não Caraca, mano, vou ter que dar uma rolê mesmo Ó, Vamos embora, então, vai Embora. Agora eu já tô já tô na. já peguei as manhas aqui do bagulho. Vou chegar lá já. Chablauseira. Vou pegar ele pela frente já. Onde que eu fui mesmo aquela hora? Bruxo. Cadê o trono dele? Ah, os caras. Eu vou ver se eu consigo subir por aqui, galera Ó, vou pegar primeiro esse cara aqui que tá vacilando Tá moscando aqui, ó Eu vou ver se eu consigo subir e sair de cara com ele, velho. Vamos ver Como a gente vai passar o tempo? Hein? Se chama Palantir E é por isso que a gente veio A cidade é só um obstáculo Entre nós e ele Quem achar a pedra vidente Traz ela pra mim É assim que a gente vai conquistar a terra média Rapazes Tá Acho que eu vou tentar Deixa eu ver Pô, dava pra subir cá em cima da cabeça dele, Se eu pegasse ali, ó a do rei bruxo. Queria saber. Eu ia pegar aquela um mina caminho. lá para me ajudar, mas ela não tá ajudando em nada. Umas coisas, e se vestir bem é definitivamente uma delas. Tô pensando aqui, galera, o que que eu vou fazer com esse maluco? Se já chego pulando nele, um homem Gondor devia ter enviado mais reforços essa cidade já Ai, é que nossa droga <risos> que eu vou morrer de novo tarde. eu fui muito louco né tá bom tá bom Sai na porrada vou ter que ficar atento isso daqui ó vai maluco nessa mina tá me tirando Eu não bloqueei, eu esqueço, tem que ficar atento a essas coisas, ó. Apareceu o X ali pra bloquear. Ó, você tem que apertar. Isso, menina, pega esse cara aí de trás, ó. Ela tá ajudando em nada. Eu bloqueei, eu bloqueei, mano. Não doida. Pô, esse bichão é difícil mesmo, hein? Nossa, só que treta. Eu umas 20 vezes. Vai, vai, vai. Yes! Vai. R1 pra coletar. Coletar o quê? A espada dele? Visualizar seu inventário, tá? Vamos olhar aqui, vamos olhar. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já dá um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Mano, um nada aqui, ó. Só a espada de Rohan, equipado Urfael, ataque corpo a corpo. Urfael era é a espada de Talion em vida, sua principal arma quando ele era guardião de Gondor, tá? Então eu tenho aqui a espada de Rohan, inspirada nas espadas das aos cavaleiros de Rohan. Beleza, então vamos, vamos voltar, continua nessa pegada aqui. Tá bom. Beleza. Eita, bixiga, e agora? O que aconteceu aqui? Não entendi. Mestre veneno, tal, tal, tal, Tá bom. Foi no inventário, deixa eu ver se consigo voltar. Voltei, beleza. Aí, eu fiz. Aê, galera, consegui aí, ó, comprei essa missão. Aí, Por que está aqui do... sozinha? A mina aí, ó. Meu grupo ficou preso na Cidade Baixa durante a noite. Não em nada. Avião. Parabéns não pra bastante. Você. Eu dou em nada. Minasítio ainda resiste. Estamos para perder a Cidade do Meio, Guardião. O portão será fechado se ainda não foi. Tu não, não, não, não, não ajudou em nada. Precisamos a chegar lá é o quanto antes. antes. Estarei logo atrás Espere Espero o que? Qual mano? o seu nome? Idril. Hum, Idril. Hum, Idril Não fique pra trás, Talion Perdemos um mês demais hoje hum. Tá bom Do jeito que você ajuda, já fiquei pra trás Já, não em nada ah, Agora tem que seguir essa Idril Pelo hum, amor de Deus Estão o Tá bom Hum. Correndo aqui, igual um louco Essa menina, sabe? Ó, deixa os outros pra trás Não ajuda em nada Posso deixar ela morrer? Vou ajudar Aqui é na pancadaria já derrubou uns três aqui de uma vez, que foi lixão. Cadê a Hidre? Cadê ela? Cadê essa mina, velho? Oh, que louco, sai daí, ó. Mano, segue essa mina. Se Sauron conseguir o Palantir, toda a Terra-média irá sofrer esse mesmo destino. Vai, maluco. O bicho tudo que é lugar, ele quer subir agora, ó. Você aperta o X e o X serve para subir também. Cadê a Hydra? Volta aqui, mano. Mano, mó caos. Eu tô ficando louco já aqui. Eu essa mina ainda Ela tá pra lá se eu seguir ela Eu acho, né? Ela tá aqui, ó Achei Caramba, tem um monte aqui, bicho Vocês estão muito louco o bicho, não para de sentar-lhe a porrada Cai, trigo Cadê ela? Mano, a bichona sai correndo, não fala nada, tá ligado? Mano, essa menina vai me atrasar, minha vida, tá ligado? Mano, essa cidade já era, é, cidade já era, mano. Já é só vazada aí, velho. Olha, uma subida aqui, parece uma velho. Isso é louco. Já cansei só de olhar. esse guardião tá muito louco. Eita, bexiga. Calma aí, Estaremos não deixa fechar de não, velho. Tô aqui já, velho. Oh, mina, tá lá na frente lá, velho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Não, não sobe não. Sobe não, maluco. Tá bom, tu já falou isso. Ó. Caraca, eu tô apanhando aqui, bicho. Tá bom. A ideia é matar os malucos, né? Ela tá lutando aqui, essa. essa porra! É aqui, ó. Ixi, eu tô batendo até nos caras aqui, ó. Cadê ela? Ah, falou, era é a líder agora do negócio. Ah, tá bom, então. Ah, mexa assim mesmo. A capitã, capitã de Gondor. Bora, bora, bora, bora. Rápido, guardião. Hum, rápido. Você sai correndo igual uma louca, eu nem sei pra onde você tá indo. Mano, cidade grande da bexiga, velho. Você é louco, mano. Um de escadaria. Bora, bora, bora, bora, Nossa. Eita, bexiga. Agora o negócio ficou sério. No clipe, ela. ela... Luta, né? Ah, pra você que ia me atingir, né? Ih, bicho. Oh, assim, mano? O que vocês estão fazendo? O que está fazendo? Não vou demorar. Vá. Ah, mano, eu fiquei. Mande os cobertura. Putz, mano. O que, que é para fazer? Segura o quadrado para aparecer o Glide e solte para realizar um ataque vasto. Como assim, mano? Ah, saquei. Segura. resto toma. Oh, ah, misera. A segurar esse quadrado aí, não dá, não. Eita bexiga. Pô, é sério que vocês. Ah, os caras estão jogando flecha de fogo, tá bom. Tô me ajudando. O pessoal me ajudou mais que essa mina aí, essa aí, Tem nada a ver com a Perdemos a cidade original. do mundo. Os fizemos pagar por cada centímetro de chão. Mas agora eles a tomaram. Nosso destino será decidido aqui. Hum. A muralha interna é mais forte. E temos hum. o dobro de arqueiros. Não seremos páreo o seu efetivo, nem ferocidade. O nosso povo já resistiu às forças de Sauron antes. Mas coisas foram perdidas para sempre. Sim, claro que foram. Vá para o grande salão. Proteja as relíquias. Meu lugar é aqui. Garanta que serão levadas para a é, reta... Ela é tipo não. a Elwin. Isso é uma ordem? Precisa entender. Temos que proteger o que é mais precioso, o custe que o que custar. Isso aí, mano. Sim. Só obedece. Isso né? é uma ordem. Tchau. Então será feito. Hum... É meio... Eowyn com Mas voltarei é meio... a muralha antes do próximo ataque. Vai dizer que ela tem um irmão mais velho. Aí, ó. Um guardião do Portão Negro? Ouvi hum, que irmão. todos haviam morrido. Ouviu a verdade. Um portão negro, Se tá veio assim? lutar por Minasite, o guardião. Reporte-se ao Capitão Barad. Não vem o seu exército, general. Vai, Você Vem pelo Palantir é, mano. para mantê-lo salvo. Proteja a cidade e o Palantir estará salvo. Hum. Porém, nossos grupos de incursão caçam capitães inimigos na cidade baixa. Esse Palantir aí já era, meu irmão. Quero espalhar é... terror entre é os salvo. inimigos. Sim. Essa cidade já era. Está na hora de sentirem medo menos do que, que bichão? É um do pirata ali, ó. tô causando. <risos> <risos> Missão concluída aí, ó, galera. aí e... Top demais. Ganhei um monte de bagaceira aqui, ó. Vocês viram lá que tinha um tatu, um pré ar Pô, da hora, velho. Você recebeu ponto de experiência. Olha o XP aí, ó. O XP. Menu do personagem. Bora ver o menu do personagem. Pô, pra primeira vez jogando, né, eu acho que foi bom, eu morri lá, mano, mas porque a mina não, não, me, defend, não, me, não me defendeu, né, não me ajudou, né, que ela falou, ah, vamos juntos, vamos juntos, daquele jeito, né, agilidade élfica, bora desbloquear, cara, agilidade élfica, X, bora, o que que é isso, seguro o X, sir. que lê direito, né. Que assim, esses jogos exigem um mínimo no mínimo a pessoa ser alfabetizada, não né? Não muito mais. <risos> Bom, Mas a fotografia e tá minha linda, razão. hein? Se a cidade, o Veja, Tem esse modo fotografia. Tem um bichão flores. aí, ó. A Misericórdia. dão visão, Mas não sem o Palantir. Cerco de Minas Tirith, protege o Palantir, complete as missões para evitar que ele caia nas mãos de Sauron. Aí tem um esquema aqui, ó, para ver o mapa, que legal. Vamos ver o mapa aqui rapidinho antes da gente finalizar. Porque a ideia era completar algumas missões, a gente vai continuar, né, é, fazendo essas gameplays aqui. É, equipamento, habilidades... Ah, é, o mapa não tá tão aberto assim, né. Deixa eu ver, x equipamentos... Vou oh, voltar. Tá. Volto de novo. Deixa Acabaremos eu ver aqui se dá pra ver o mapa. Subliminas. Ah, agora sim o mapa é um pouquinho melhor. Ah, eu só consigo ver assim. Não consigo mexer no mapa? Deixa eu ver. Ah, consigo. Ó, oh, que legal. Você mexe aqui o... O L. Segure. O L2, mapa mundo. Hum. Que legal, nossa, nossa, que legal, legal, missões, eu posso ver aqui, tá, não quero mapa monte, quero ver o Chablauzeiro aqui, vamos ver, aí, beleza, aí, missões para o para ver exércitos. Ah, aqui você consegue ver os caras, ó General Capitão desconhecido A mina aqui, ó Segunda capitã, ela Hidril, guerreira de Gondor Ah, então faz sentido Eu brinquei lá, quer ser líder, né De Gondor Capitã de Gondor, mas ela é mesmo <risos> Tarandor Aí dá pra ver os caras Aqui, ó Herion, Sargento Hérion. E Dagor. Guardião da Cidadela. Beleza, legal. Então esse é o exército dos malucos aí. Eu volto Mudaremos aqui. O rumo da Olha, tem bastante coisa. Pô, é isso aí, galera. Vou finalizar aqui. A gente para aqui. Para defender o Palantir. Nessa cidade aqui, Minas Iphil, que a gente sabe que depois vai lascar tudo, né? Ó, vou parar aqui em cima, arriscando a vida mesmo, né? Valeu!